Eu estive a semana passada acompanhando a saída das trabalhadoras que trabalham no Hospital Vivale. Elas têm uma linha, que é a 128, que vai da Urbanova e para em frente. Mas, infelizmente, teve 10 horários cortados nessa linha. Então, o horário das 22h10 foi cortado. Elas saem dali, vai até o Shopping Colinas né, para pegar o ônibus. Algumas têm problema né, na perna, então tem uma dificuldade enorme para fazer esse, esse essa corrida toda. Fiquei sabendo de uma trabalhadora que pega o um ônibus da saída e fica na rodoviária até às 11 horas, então para chegar em casa uma hora da manhã. É um descaso muito grande com o transporte coletivo que o prefeito de São José Felício faz. É a passagem mais cara do Brasil, uma das mais caras, é mais cara que São Paulo. Por isso, é, o Ministério Público entrou agora também é, na Justiça pedindo a volta dos ônibus,